terrorista! Olá, galerinha do YouTube, a gente volta a mais uma vídeo aula do Mikel Lab. Vou mostrar a vocês hoje como mudar as configurações do seu netbook do governo. Observações. É, vou começar ensinando vocês com retirar aquele Auto controle delete para entrar né? e como eu fui já ficar seu o nome do usuário salvo. Porque normalmente a gente tem que colocar Auto controle delete, colocar nome do usuário e senha. Vamos desativar a partir desse momento, não vai necessitar mais disso, mas só assim. Vou mostrar a vocês como fica. Vamos lá, você vai abrir o seu iniciar aqui. Vai escrever secpol.msc Ele vai abrir. Eu vou deixar o nome para vocês na descrição do vídeo, tá? Diretivos locais. Quando abrir, vocês vão ver diretivos locais. Opções de segurança. Pronto, vai abrir tudo isso aqui. Você vai descendo... Ou um Ctrl F Para procurar Mas pode vir descendo que é mais fácil E às vezes o Ctrl F não vai Então vem aqui Você vai procurar essa opçãozinha aqui ó. Logo interativo Não exigir Ctrl Alt Delete O meu está habilitado já Mas um de vocês vai estar tá desabilitado Aí vocês habilita Essa opção Vai tirar Aquela opção do CTRL ALT DELETE Para entrar Não vai necessitar mais você colocar o ALT CTRL DELETE Vai entrar direto Em cima dele tem assim Não exibir o último nome do usuário Em cima do ALT CTRL DELETE Você vai abrir ele Dar dois cliques né? E vai desabilitar O meu já está desabilitado de vocês vão estar tá habilitado Ao fazer isso não vai Quando vocês puderem Vocês já podem fechar Reiniciar para testar, se vocês quiserem dar um logo e vocês vão ver que não vai pedir mais seu alt contra o delete e seu nome do usuário, já vai já vai estar todos os usuários visíveis só necessita colocar a senha. Agradeço por vocês terem assistido minha vídeo aula e como vocês sabem, eu não receio por isso. Então, por favor, quem gostar do vídeo aí, do vídeo aí, da joinha, publica aí no Face, ajuda aí, galera. Valeu, um abraço para todo mundo. Boa noite. Aí. Boa.